E aí, minha filha? Tudo bem, meia-noite? Pior que nem é o meia-noite. Como não? Então é o Zé. Também não é o Zé. Não, não, não, ou é o meia-noite ou é o Zé. Não, eu não minto, porque eu mentiria. Capa preta. É, é, pode ser, pode ser. Cabo Preto, tudo bem, Cabo Preto. Pode você estava sumindo até, até tinha esquecido como era a sua a sua configuração. É, na verdade ela é sempre única e nova, né? esqueci a sua voz, Cabo Preto. Me desculpe. Não precisa se desculpar. Tecnicamente é a mesma voz com pequenas nuances, né? É, mas quando. Que culpa você tem? Quando a gente está interagindo mais assiduamente, uh, eu, eu percebo as nuances com maior facilidade. O que não é o fato, na verdade. Não é o é. caso. Não foi o caso. Uhum. É, não é né, nesse último período analisado. É, Afinal de agora... contas, tem mais de ano. Mas agora aqui você está. Também, mas amanhã poderia ser diferente, o médio poderá ter evoluído e a manifestação pode ser totalmente diferente. É verdade, eu não vou te limitar, não desejo te limitar. Eu também não. Eu também não desejo me limitar, não desejo limitar você, mas a limitação é uma inevitabilidade sistêmica. Porque se eu não limito a interação da informação em movimento não há existência ou percepção do próprio existir. Então não há não há a si mesmo ou o outro, não há conjuntos de informações organizados não há dimensões, não há dimensionalizações, não há imagem ou função. Saber disso é extremamente importante, porque evidencia o maior poder, a maior liberdade existencial. Concorda? Concordo. Então, há um domínio de integridade, que é o que determina a sua liberdade para delimitar interações. Todos os processos são comutativos. Né? Há uma propriedade de operações binárias que correspondem a ordens e princípios operacionais, gerando sempre um resultado final inalterável. Inicia-se como Deus e termina como Deus. Mas o meio e as infinitas possibilidades para os meios são sempre favoráveis ao ser, que tem seu logos subjetivo. Isso é uma maneira chique né? de estabelecer o ser em seu universo pessoal e o meio que ele interage onde esse meio nunca existiu, o meio de interação nunca existiu. Ele é um holograma de informação em movimento. Aí o ser que domina a, a sua curva integral, ele gera uma espécie de anel. Uh, Como é que vocês chamam aqui? Função polinomial. Né? Depois vocês procuram aí né, nas internet. Esses elementos de interação eles geram uma uma uma, pro, uma Imagina que você você uma uma sabe sabe quando o bebê... Ele se movimenta ali no seu no útero e ele está envolto na sua bolsa. Chama Sim. bolsa? Sim, bolsa. Ele se movimenta e aí a bolsa não estoura. porque Ele se movimenta. Ela é projetada para isso. Mas ela se adapta. Então ele tem, ele gera uma, ele ele gera um, ele vai além. Mas ele não rompe essa bolsa, sabe? Ele, a bolsa se adapta e ele ocupa um outro espaço sem uh, mover o seu próprio espaço, sem limitar, sem alterar, compreende? É o que ocorre com conjuntos com um, sem forma, né? princípios amorfos. Então, quando o ser ele está ali em estado potencial singular, Uh, ele tem sua esfera de domínio pessoal de maneira íntegra. Ele tem uma curva integral, aonde de maneira bem precária, rudimentar, uh, você tem o um movimento, que é uma prospe... prospecção, ela você vai além. E é esse pulso inicial que chamam de pulso divino. E é isso que, de maneira bem mais complexa em muitas outras vertentes, sustentado em muitos outros níveis, é isso que gera o movimento, o pulso da alma. Entendi, Juliana. Sabe, o um, um holograma está lá embaixo, bidimensional, projeta né, nessa função... E através de toda a estrutura do universo, por meio da holografia, se projeta a manifestação singular do ser aqui no ambiente comum, que, como eu disse antes, não existiu. Entre aspas, né? não existiu. Não existiu como é percebido, pós imersão Quer dizer algo eu te cortei deixou o mal educado agora eu me esqueci é mas para que que isso serve né uh -huh. quando o, não, o ser o ser ele tem ali o seu ponto de expressão ele está interagindo em pré imersão pós-imersão o universo é bidimensional com o um princípio holográfico em quadraturas onde ele interage nessas quadraturas em três níveis, cada nível 16 dimensões. Todas essas dimensões são reflexos da mesma coisa dessa primeira, desse primeiro pulso inicial, onde cada ideia, cada função, cada perspectiva e ponto de vista é um pulso. mas é como uma membrana inicial, é como as cordas que vibram e geram, recompõem toda a matéria do cosmos. Então, é fora e dentro é a mesma coisa. Uh, o domínio existencial dá definição às funções e aos conjuntos. Se a gente chega e explica a função inicial do ser da perspectiva do ser, ele não entra em processos repressivos, como se houvesse um, quando o ser ele está com cólica, ele entra em contração. Ele, não, ele se, em vez de ser, ter uma expressão, ele entra em contração. Aí, em vez do pulso ele ter sua, seu diâmetro ideal, sua curva integral ideal, ele tenta se ajustar e entra em repressão. Eu estou dizendo é, de maneira elementar em um universo ainda embrionário, de forma, em, em um campo mental, aí iniciando a projeção multidimensional. Mas se você traz esse princípio que dentro e fora é a mesma coisa para um chakra ou para um, uma expressão ou para como é que você vai interagir aonde termina o seu universo, começa o universo do outro, para uma profissão, para uma para as leis, para as regras de trânsito, para comportamentos que são considerados educados e adequados, quando você tem uma linha e você não tem como exceder essa linha, você tem uma, uma, uma, uma interação de domínio pessoal que projeta no ambiente comum por meio dessa ocupação ilusória de espaço né? e essa ocupação de espaço por ressonância através dos conhecimentos comuns, através das percepções e costumes, etc., é percebido pelo outro ser. Novamente, para que, que isso serve? Né? Quando eu sei que eu não consigo, de maneira alguma, exceder o limite do outro, eu já tiro muitos por cento da minha autorrepressão. Se eu percebo que a humanidade gera experiências, onde essas experiências, dentro da ética, e moralidade me geram condições para ter um domínio limitado sobre o outro eu me sinto seguro qual é o domínio limitado? o domínio que as leis me dão o domínio que a educação me dá o domínio que... Ah, o conhecimento, o ofício, me oferece. Então, o meu domínio gera um certo domínio sobre o outro, no sentido ah, de domínio de integridade, domínio saudável. Domínio como na matemática. É do meu domínio o ofício da medicina, do direito. É do meu domínio o ofício de ser um um bom construtor, de ser um bom marceneiro, de ser um bom médico, um bom advogado. Então, é, com esse domínio, eu também tenho domínio sobre o outro quando o outro delega essa função a mim. E isso me traz enorme responsabilidade sobre isso. O domínio não é um domínio sobre a essência ou o ser, mas sobre o que está sendo conduzido no meio interativo. Concorda, minha amiguinha? Concordo, sim, Cava Preta. Inclusive, alguns relatos de pessoas um, que descreveram o, o processo interno pelo qual elas passam, um, depois de ter por exemplo, uh, apanhado pela primeira vez ou experienciado uma vivência de violência pela primeira vez, uh, onde há uma sensação de quase de uma traição e abandono, porque esse domínio onde se tem direitos gera um certo domínio sobre o outro no sentido de que há limites onde o Violante. outro são violados porque o sistema não, não foi bem configurado, mas no sistema bem configurado haveria ali limites que não podem ser ultrapassados. Essa experiência de, de se sentir traído e, e é uma confiança que se perde no sistema que que praticamente demora muito para se recuperar ou muitas vezes a pessoa passa o resto da vida sem jamais recuperar aquela aquela confiança nos meios. né É uma violação que eu Então, é, eu, minha mente acessou essa ideia Porque você disse que o meu domínio Gera um certo domínio sobre o outro E esse certo domínio é porque Devido ao meu domínio ser inviolável Há certas ações que não são mais possíveis ao outro Entende? São, são limites interativos É O domínio formal trata e dá um tratamento no sentido de, de manuseio um, das é. relações entre conjuntos. Sem um domínio formalizado, sem responsabilidades claras, não há uma relação de conjuntos transparente e saudável. Não há um subconjunto próprio de direitos entre as partes não há uma função subjetiva né Sim. não há uma, uma uma posição não há um comportamento né porque se há um comportamento eu presumo né a relação entre conjuntos de ideias fatores fatos dentro de um princípio de definição formal, de domínios, a possibilidade de responsabilizar o outro, responsabilizar os outros, responsabilizar os agentes que se colocaram na posição de agentes dos meios, o que antes não era possível nesse órbita de maneira clara. Entendi, porque aí fica, digamos assim, estipulado com equações bem claras, certo? E funções polinominais multivariáveis bem definidas, os limites onde que se pode esperar. Limites nas Isso. ações de, de, de todos, certo? Definição de função através do domínio natural. E todo domínio todo domínio significa também um limite, certo? Não há, não, dá, não há como haver domínio sem haver limites. Exatamente. Entendi. Então é como se fosse aquela função integral onde, onde há um limite, daqui até aqui. Vou, vou integrar, vou compor os meios, mas essa composição ela, ela tem, ela tem limites. Exatamente, limites claros, onde o ser se sente confortável dentro daquela função, dentro daquela categoria, onde ele tem uma análise real e complexa, ou só real, mais simples, tendo um espaço vetorial, tendo uma expressão natural, que para ele é natural, onde ele se sente bem, onde ele é cuidado. Um, a conversa começou com uma expressão subjetiva, teórica, da manifestação de tudo e terminou nas simples ações do cotidiano, aonde não há nenhuma diferença entre esses dois pontos. Toda ação do cotidiano Manifesta toda a expressão e complexidade do universo, e toda escolha de direito é baseada em toda a história da humanidade. Dessa forma, quando você percebe, expressa e deseja, você está vivenciando o que toda a humanidade nesse orbe pode oferecer. Isso tem Direito tem grandeza, tem profundidade e subjetividade. E não é respeitoso com a história humana, com os agentes humanos, independente da dimensão ou local, que o seu direito de ser humano, dentro dos direitos humanos, não seja respeitado. É isso. E capa preta, os direitos também evoluem, certo? os direitos explícitos, os direitos que vai se, que se vai reconhecendo. É, cada vez que se descobre mais o funcionamento do universo, mais os direitos evoluem. Os direitos são baseados em leis cósmicas. E assim, então, esses os direitos sempre pautados nos direitos na, na, na, presentes, certo? Porque... É, tá, para nós, tá, tem dois direitos, dois direitos, o direito atemporal, que é um direito baseado no universo, tá? é um direito inacessível, nós usamos essa referência para ter humildade, saber que sempre há evolução, e direitos compatíveis com o grau de consciência e com a situação. E aí, para medir esses direitos, para fazer a gestão desses direitos, nós não tomamos propriedade sobre o direito ou sobre os direitos, mas estabelecemos esses direitos baseados em virtudes para que, por meio da discussão democrática, se gere uma constituinte que está também em constante evolução, onde qualquer ser pode questionar com um questionamento Plausível, né? Baseado nas mesmas virtudes. Eu acho que já fizeram dez dela, não foi? Ah, dez ou onze. Acho que a gente parou na justiça. Então é isso. E, mas... É, no domínio do universo pessoal. É, onde pode haver uma certa, digamos assim, assembleia pessoal constituinte com, com os seres da coroa. Um, o, o ser que está aqui imerso nessa nessa brincadeira virtual pode compor direitos que estão a, a um passinho além do que foi reconhecido pelo, digamos assim, domínio natural que ele integra, certo? Digamos que na bolinha pessoal do ser ele pode um, constituir direitos para si um, diferentes do do âmbito na, do âmbito nacional do grupo. Se não for contra o, o, o grupo sim, porque se a minha regra é uma regra que quebra a regra do grupo a minha regra não é uma regra, é um ato é um ato é, aí ilícito. estamos no que é ilícito, exato não estamos dentro do lixo mas você pode ir além entendeu onde o que aonde o grupo tá é um é um é um piso Isso gera, é um chão. É uma evolução sim é uma evolução é, é o que manifesta a evolução nas, nas constituintes né alguém que tem uma ideia que é mais é mais Lapidada é mais requintada, é mais. É mais. Hum, é mais elegante, no sentido não de, de grandeza social, mas de, de encaixe, é mais condizente com o cenário, por meio da lógica, razão, justiça, amor, respeito. Tá certo. Então, você caminha em um piso, em congruência com o ambiente que você compõe, mas, ao mesmo Sim. tempo, você pode expandir o que o que é possível, propondo né, a esse mesmo Com ambiente. responsabilidade, né? Um com mais, com crescente responsabilidade, certo? Sim, porque, por exemplo... Nos argumentos anteriores, nós não colocávamos em xeque o domínio sobre o outro, porque estávamos trabalhando a independência o instinto. Agora, mães e pais têm mais responsabilidade. Policiais, médicos, pedreiros, qualquer profissão que tenha responsabilidade sobre o outro. Então, agora está mais... E também Exus, todo, todo mundo. Todo mundo tem responsabilidade, pois é adulto. E se se adulterar, atrapalha o sistema. Exato. E, exato. Porque há momentos nessas funções de responsabilidade e cuidado do outro onde se tem uma vida inteira nas mãos. De fato. Então, esse, esse, acolher essa responsabilidade com com respeito pela integridade de quem se cuida. E também no que diz respeito à opinião, à expressão, à liberdade, aos direitos, que são considerados simples, mas nem sempre são respeitados pela grande massa. É algo triste, mas é algo real, por enquanto. Mas liberdade com cuidado, certo? Liberdade dentro da teoria de domínio, que associa todos os direitos humanos a um ponto de expressão comum, chamado humanismo, e expressado por meio da humanidade. Entendi. É porque... Como é que vou dizer? Eu próprio... concordo. Senão, então, liberdade vira libertinagem e... Ah, e aí isso, desrespeito né, e... É, mas nem isso, liberdade de passar fome, não é? Liberdade, liberdade de ser violentado, liberdade de, de ser machucado, liberdade de ficar doente. Todas essas liberdades em padrão de falta, é, é, é, eu acho que é uma violação de direitos. Sim. É. Mas isso para é que, que, que isso seja é... erradicado, é necessário trabalhar no padrão de falta como um todo pois, infelizmente, isso é o mais eficiente devido ao pouco contingente. É uma falha nossa, o pouco contingente. Mas é que... algo real. O que você quer dizer quando diz pouco contingente? Significa que nós somos poucos. Nós desse trabalho... Não somos quanto, quanto gostaríamos. Porque se tivéssemos peso, né, massa, no que diz respeito a, literalmente, energia psiônica e trabalho, né seres capazes, o processo seria mais rápido, eh, mantendo o nível de gentileza e cuidado. Infelizmente, esse universo é relativamente jovem e ainda inventou de fazer escola sem cartilha. É isso ou sem palavras eu fiquei pensando que eu ia falar da paciência mas a gente ainda não chegou na virtude da temperança tá mas mesmo com a paciência é a liberdade de ter paciência enquanto o outro sofre não é cai no mesmo que você disse né? liberdade de passar fome não é liberdade então é... Ah, eu não... Ah, entendi. Não, eu tinha adotado a definição de paciência como a ciência da paz. Então, é a ciência de que... Na eu... Cada indivíduo, sim, concordo, é, concordo. Eu posso estar em paz, mesmo que... Porque... Cada vez mais. Cada vez se... mais pessoas assim. Se eu vejo outro sofrendo e eu entro em colapso de sofrimento também, eu estou amplificando o sofrimento do mundo e não... não concordo, concordo. Paz. É... Concordo. Então, de certa forma, foi a paciência, a paciência, era a ciência de que eu posso me permitir ficar em paz com a minha própria impotência frente a Concordo. todos esses padrões Sim. que eu observo. Então, isso é fundamental. É por isso que essa interpretação da paciência foi usada, porque não adianta tentar curar o mundo se os que foram conscientizados não são exemplos. Não, não é verdade. É, tá começar pelo porque um outro significado da palavra domínio é casa. Sim. Então começar pela própria casa. Faz sentido. É isso. Obrigado. Quer testar